Uma empresa que é presente no âmbito nacional é importante porque você tem vários cenários agrícolas, né? Isso possibilita que faça uma escolha adequada para nossa para nossa região. É Um portfólio bem amplo que ele se encaixa no, perfeitamente na nossa janela de plantio. O Migros Seres nos passa tanta confiança e segurança porque vem com novas variedades, aonde a gente vê do de ano a ano. Que a gente consegue produzir assim melhor, mais. A escolha da, da, da marca Agroceres tem muito a ver com o resultado que ele apresenta, o custo-benefício. E experimentei o Agroceres, fui gostando, e hoje, na verdade, plano 100% de Agroceres. É aquela satisfação né, de gerar alimento, né, pra, não só para a gente, mas, na verdade, para o mundo inteiro. Né. Para mim é um orgulho muito grande eu estar nessa agricultura, eu respiro a agricultura. E meu maior prazer um dia é se eu poder deixar isso para os meus descendentes. Agricultores de diferentes regiões do país têm algo em comum, orgulho de produzir.